Bom, vocês sabem que, o, que, que o, o Brasil, com todos os problemas econômicos que, que nós temos, ele ainda se supera em cosmética, embelezamento, produtos de higiene, perfumaria. Nós somos, é, é, nesse, nesse aspecto, os maiores consumidores. Né? E, de presente, nós recebemos a linha Jeunesse, e que conta com suplementos, com um nutracêutico, eu vou explicar para vocês o que significa cada um e essa riqueza que nós temos na mão que chama-se luminesce e wageless. o o Ageless, gente que foi que abriu que deu essa abertura para gente e é bárbaro e aquilo ele se vende não conheço ninguém que fique insatisfeito com aidless então eu queria explicar uma coisa para vocês e eu vou aproveitar durante a palestra já vou tirando algumas dúvidas o ageless, gente, ele é um argireline, ele é um tensor, ele desestabiliza a contração muscular. Então, é, é, ele está em torno de 12%. Fique claro isso. Ele, a gente costuma formular em, em, em farmácia de manipulação um ageless, é, na realidade o argireline, a 3%. Para quê? Para que ele faça um trabalho em três meses. Só que o nosso produto faz em horas. Pele mista é bárbaro, pele é, oleosa melhor ainda, porque os poros estão gigantes para recebê-lo. E a pele seca, uma dica, dê uma umedecida no rosto e passe o, o Endless, que você vai ver que a penetração é maior. É um efeito cinderela, chamamos efeito Botox, porque é um efeito que a pele ela estica, ela firma, e ela realmente some com as ruguinhas finas. Adoro ela no pescoço, você pega três dedinhos, o meu está aqui, meu ageless, você coloca no pescoço, porque e sempre tendo cuidado de ficar numa posição estática e sem mímica por uns cinco minutos. Tem casos de pessoas que falam assim, fui apresentar para uma cliente e não pegou, ela não gostou, deve estar com a pele muito seca, dá essa umedecida e depois... É um efeito cinderela, se ela tiver que ir para alguma festa, alguma coisa assim, use sempre uma máscara, uma, uma, um, um pancake, um, um, um, uma base, nunca muito oleosa, porque não é interessante, ela vai perder aquilo. E sempre com pó por cima, coloque sempre um pozinho, ela vai numa festa, começou a dançar, pode colocar o pozinho para é, é, secar aquela, aquela pele e permanecer com o eritilés mais tempo. Tá bom? É, tem gente que fala pra mim, ah, eu usei e ficou branquinho. O branquinho é salicilato de sódio. É o sal que faz o argileline é, manter o seu efeito. Não se preocupe, um, umedeça um pouco a pelinha para tirar aquele efeito branquinho. Não está errado. Tá? Tem gente que fala, ah, eu acho que tá errado, eu botei de mais ou de menos. Gente, de mais ou de menos? Tem gente que usa um sachê, tem gente que precisa de dois, tá? Pra você conservar Lacre bem, enrole ele bastante, que, que com o, o, o, o ar, ele resseca. Então feche bastantinho com durexzinho, é, é, com, com clips, e aí você consegue mantê-lo. Tá bom? E eu acho que todos vocês estão tendo, assim, uma belíssima experiência com o Ageless. Porque não tem como não ter. Ele se vende. Tá certo? É um, um produto barato e que satisfaz a todos. Tá bom? É... Eu vou falar um pouco agora da nossa menininha dos olhos, que é a nossa linha Luminesce. Bom, só para vocês entenderem uma coisa. É, pela nova sociedade americana de medicina dermatológica, o envelhecimento começa a partir dos 20 anos. Aos 20 anos, é a época que a meninada está nas baladinhas, então, eles não dormem o suficiente. Nós temos que dormir de 7 a 8 horas. A alimentação também deixa a desejar, nós precisamos de, de, de vitaminas, verduras, legumes e tudo mais. Nessa época, se faz necessário, uma menina de 20 anos, por exemplo, ela já tem que estar tá fazendo uma vitamina C, uma vitamina E e ela tem que estar fazendo protetor solar, tá certo? E olha que loucura, o processo de envelhecimento, já com os 20 anos você já tem que estar tá tomando cuidado. Aos 30, a gente tem queda de colágeno. Uma menina de 20, eu já recomendo que ela esteja fazendo um na área e um protetor solar. Dependendo da pelezinha dela, ela pode optar por um gel, um creme ou um com cor, que são bárbaros. Quando a pessoa chega aos 30, já se faz necessário o colágeno. Olha o na área aí, pessoa de 30 anos tem que usar o na área. Tem que usar um protetor solar. Tá certo? Aos 40, já se faz necessário, os ácidos, olha o cleanser, ideal. Não que uma pessoa de 30 não precise, mas aos 40 se faz necessário. Você está fazendo tá e a nossa linha de oxidante antioxidante, que são bárbaros. Tá? Quando você chega aos 50, que tem uma baixa hormonal, aí eu vou falar para vocês, tem que pegar a galera toda, você tem que usar toda a linha que a gente tem. E para isso a gente tem os o, o, nossos fatores de crescimento, nós temos o, o, o nosso gel sabonete, vou falar um pouco dele. O cleanser, ele, cleanser em inglês significa limpeza, então o que, que ele faz? Ele purifica a pele, ele tem como composição o ácido glicólico, que é extraído da cana de açúcar. Se você pega um cliente que fala assim, eu tenho alergia à cana de açúcar, pode ter uma irritabilidade com o ácido glicólico. Ele é um alfa-hidroxiácido, tem o poder de rejuvenescer, de clarear, tá certo? E de tirar a oleosidade Excelente para acne. Você tem o ácido retinóico, que é uma vitamina A ácida, que quem já não ouviu falar em vitanol, em retin, em, em algum produto de pele, ele trabalha a síntese de melanina, ajuda no clareamento, é um resvenencedor. Quem já não ouviu falar em vitanol, em retin, em, em algum produto de pele, ele trabalha... E eu a... acho ele maravilhoso que vocês tenham é, esse conhecimento. O ácido salicílico, excelente também para oleosidade, é, para acne, para comedão, para toda essa pele que esteja oleosa. O aloe vera, que é a babosa, que é anti-inflamatório, aumenta a, a oxigenação no sangue, então você vê o composto que ele é. Recomendo para pele oleosa, recomendo para pele acneica recomendo para poros abertos, recomendo para foliculite de barba, atenção homens, recomendo para foliculite de virilha, atenção meninas, e quem tem foliculite no bumbum, pode até tomar um banho com cleanser, tá bom? É aquela coisa de, ah, eu vim em algum lugar que se lava com água morna. Gente, você lava da maneira que você quiser, seja água fria, seja água morna, porque você vai para algum lugar e não tem água morna, não vai usar o cleanser? Não é assim. Tá? Não gosta dessa coisa de ficar 15 segundos, sai correndo desesperada. Você pode ensaboar bem a sua pele. Se você porventura apresentar alguma irritabilidade, pense que nós temos três ácidos aí. Então, não tem nenhum problema de você não fazer duas, fazer só uma. Vai estudando a pele da pessoa. Se ela não puder duas, faz uma, faz dia sim, dia não. Mas ele é muito bom. Nós, em dermatologia, nós fazemos muito sabonete com ácido. Então, fique tranquilo. Use sem medo. Se você achar que a tua pele está áspera, outro dia me perguntaram, uma pessoa tem síndrome de Darrê, em que a pele fica áspera, ceratose folicular, que dá umas bolinhas ao lado das, da pernota, no bumbum, ou nos braços, uma função de bolinha. Aquilo é oclusão do folículo. Lave com buchinha vegetal, com o nosso cleanser, que é sensacional. Tá bom? Eu recomendo bastante. E, e, e a pele muito seca, a pessoa pode falar, nossa, minha pele ressecou mais. É fato. Então, ela usa a linha e ao invés de usar o cleanser, ela pode fazer um protex, tá bom? Pode fazer um suapex, pode fazer outro tipo de sabonete. Eu estou citando esses, que são sabonete que eu tenho é, prescrição diária, sem nenhum conflito de interesse, tá bom? Então, agora, a gente pode passar para o sérum Veja, o serum, gente... Chama sérum, porque sérum é um veículo. Eu posso fazer uma, um, um, um cosmético em gel, em creme, em loção e em sérum. O sérum, ele não deixa a pele com aquele aspecto unguento. Ele, de pronto, ele já se resseca na pele. Por isso que ele é ideal. Tá? Bom para rugas finas, bom para melasma, para mancha é, pós gravidez, para mancha de quem toma pílula anticoncepcional, para cicatrizes finas, para oleosidade, para acne, para flacidez. E acne rosácea, eu tenho experiência com ele, eu psoríase, eu tenho experiência com ele, e essa semana, pena que o, o, nós não conseguimos incluir a tempo, nós temos uma a minha secretária, ela fez uma queimadura no umbigo, e em uma semana eu... Tirei, eu reduzi a queimadura dela. Eu nunca tinha visto isso, tá? E eu já tinha lançado mão um de outros produtos em outras épocas. Eu falei a ela assim: vamos colocar o sérum e ocluir com plástico. Eu fiquei impressionada. Eu posso depois, é, quem tiver interesse, me chama no WhatsApp que eu mostro é, essa ilustração, que realmente é sensacional. Tá bom? Então veja. É, não quero que use sérum em grávida, não quero que use quem está amamentando, não quero que use em criança. Criança, jovem, adolescente, ela está rica em ácido hialurônico, ela está rica em fatores de crescimento, ela está rica em células não tem necessidade, não tem porquê. Vamos nos deter a pessoa que se faz necessário, ou antes dos 30 se tem acne e se tem mancha, tá certo? E depois dos 30, vamos embora. Excelente para pele madura. Eu gosto muito do serum. Ele é pouco, sim, porque nós vamos ganhar na qualidade dele, não na quantidade. Então, geralmente em dermatologia, a gente sempre usa duas vezes ao dia. Então, façam o serum é, sem medo. E Eu conheço pessoas que me ligam e falam assim, eu acho que eu tenho uma amiga que teve alergia ao serum. Eu posso lhe garantir que não foi o serum. Ou foi o cleanser ou foi o daily que nós vamos falar dele agora. O processo de envelhecimento, gente, é, ele pode ser intrínseco ou extrínseco. Você pode envelhecer por questões de é, genética, fatores hormonais, é, estilo de vida, qualidade de vida, o sol que você pega, é, fumante. É, então, existem vários fatores que fazem com que você aparente ter uma pele mais jovem ou não. Isso vai depender do estilo de vida que você leva. Não adianta você vender uma linha cara, que nós temos uma linha cara, mas que funciona e, e no entanto, ela vem a ser é cara, mas vem a ser mais barata dos concorrentes e a pessoa não põe o um protetor solar. Nós não estamos vendendo milagre. Tá certo? Então é bom que as pessoas entendam isso. Se alimente bem. É, é, vamos lançar mão dos nossos antioxidantes, que eu vou falar dele, e, e toda a família pode fazer, mas vamos respeitar também o nosso ciclo biológico, tá certo? Aí, geralmente, após o sérum, é, as pessoas falam, ah, eu vou usar o daily, ou não. O daily, gente, ele tem um fator solar 30. O fator físico é aquele fator de UVA, em que ele protege contra fotoenvelhecimento, Melasma, que são as manchas negras no meio da face. Ele protege contra os cânceres de, de, de pele. Tá? É, agora, o UVA, ele já tem outra conotação. O UVB, ele já tem outra conotação. Ele protege contra a ardência e queimadura. Por isso que se faz necessário você usar um protetor com os dois é, UVA e o UVB. O nosso está em físico. Por quê? Eu vou explicar isso a vocês. Para que você não perca a, a vitamina D. que você cons, con, continue recebendo a sua vitamina D. Tá certo? Depois ninguém falou que usou um produto e apareceu com a chuporose, com a chupenia. Então ele está num fator físico que você consegue receber a sua vitamina D. Com isso, se faz necessário, você aplicá-lo, o daily, a cada três horas. De três em três horas, a pessoa fica aplicando o daily. Veja, quando alguém fala para você, usei o produto, fiquei vermelhinha, fiquei com bolinha, fiquei coçando com a pele vermelha. Se ela tem uma oleosidade, o dele vai fazer mais. Por quê? Embora ele esteja em óleo livre de óleo, mas a gente tem que lembrar que ele tem triglicérides de óleo de coco. E o coco é oleoso. Tá certo? Então eu falo para o paciente, vem com cleanser, vem com sérum e põe um protetor solar com de base, um protetor solar óleo free ou um protetor toque seco porque o nosso ele tem um pouquinho de óleo de coco por que que ele veio com esse óleo de coco que é para dar uma hidratada para não a pessoa não sofrer o ressecamento que o cleanser vai deixar o cleanser vai ressecar bastante e ele conta com extrato de maçã melancia pepino lentilha as algas vermelhas que são alfa hidroxiácidos então ele está todo equilibrado Isso, esse esse equilíbrio que que que tem essas formulações que me fascinam, porque é tudo muito bem pensado, bem elaborado. Parece até que tudo foi feito aqui pela gente, pela dermatologia, numa farmácia de manipulação, porque a gente tem que saudar muito o doutor Nathan que os produtos dele são assim, uma inteligência bárbara tá? E falei do dele para vocês, e vou falar agora, não sei se apareceu para vocês na tela, os concorrentes que nós temos. O nosso é o único, com fator de crescimento, o nosso cero, com fator de crescimento é humano, então ele é biocompatível e retirado da gordura né, do adulto, os outros são animais e vegetais. Então isso já é um grande ponto para a gente, tá bom? Vou falar um pouco para vocês... Então, fica o toque. Fez o dele de 3 em 3 horas. Se trabalha o sol, se se expõe muito, use um protetor mais forte. Ou pode fazer até o próprio dele, mas tem que usar uma camada mais forte por cima. Tá certo? É, e não recomendo para acne. O dele está liberado para gestante e para amamentação. Tá certo? O cleanser, não. O serum, não. Vamos embora para frente. Aí nós vamos chegar no night. O night, gente, ele é um complemento do, do, do sérum. É bem legal as pessoas fazerem uso dele. Pescoço, colo e rosto. 15 minutos depois do, do sérum. Quando uma paciente me fala que ela fazendo só o sérum, ela percebeu que a pele ficou linda. Deu uma globalizada na pele dela, mas a mancha ainda se mantém. Eu tenho porrado pedir para que ela faça o sérum no rosto todo, e 15, 20 minutos depois eu peço para ela colocar um, um, um ácido é, retinóico, que ela adquire na farmácia, um ácido é, vitanol, alguma coisa assim, para que você some produtos ali para clarear mais. Isso é muito conhecido no nosso dermatológico, quem já fez alguma formula, formulação com o dermatologista, a gente junta DMAI com ácido hialurônico, vitamina C, a gente adora essa receitinha aí, né? É, é, é o bolinho do dermatologista e essas combinações são fantásticas, tá certo? E o night, se a pessoa falar assim, Márcia, eu tenho alergia a coco, eu tenho a pele muito oleosa, vai empipocar, vai ficar vermelhinho. Passe só o seu sérum e não passe o night. Ah, mas eu percebi que com o night a minha pele ficou muito boa. Então eu faça dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Vai mandando a pessoa ver o que a pele dela quer. Porque a pele conversa com a gente. Se ela ficou vermelha ela ficou irritadinha, alguma coisa ela não gostou. Algo foi demais. Não que os, os produtos não sejam bons. tá? Isso tem que ficar é, bem acertado aqui. Porque eu vejo pessoas falando assim, ah, eu não me dei bem, o produto não é bom pra mim. Não, alguma coisa foi em excesso. Tá? E eu vou falar um pouco para vocês também do body. Eu estou apaixonada pelo body. O body tem uma capacidade de trabalhar. Eu estou com o meu aqui. Ele tem uma capacidade fantástica de trabalhar é, flacidez. Pela sua riqueza de fatores de crescimento. Flacidez de abdômen. Celulitinhas laterais da perna e bumbum. Se você puder levar o seu body para fazer com uma massagista, peça para ela começar por ele e depois ela finalizar com gingobiloba, finalizar com o que ela tem. Mas ele entrando de pronto é tudo. Quando a pessoa fala assim, não, eu não tenho massagista. Então pegue uma bucha vegetal, esfregue nas pernocas e no bumbum e o faça em casa duas vezes por dia. Me perguntam muito quantas estrias. Gente, estria recente, são as estrias que tem vermelhinha por dentro, em duas semanas você elimina com Agora, quando são as branquinhas, que a gente chama de nacaradas são as estrias velhas, eu confesso a vocês que eu fiz em mim e realmente vai levar um pouco de tempo, mas você vai ter sucesso. É fantástico. Pessoalzinho que está preocupado com o tchauzinho, faça com força no antebraço e, e com movimento de vai e vem, vai e vem. Ele é muito interessante também para o braço, tá bom? Essa é a minha dica do Buddy. Algumas pessoas de vocês aí me perguntam quanto tempo eu posso falar para a minha é, cliente que eu estou vendendo que vai ficar bom. Preste atenção. É, medicina não é uma matemática exata. Cada organismo reage de um jeito. Eu posso ter uma resposta em uma semana, a minha vizinha em três, a outra pessoa em um mês, então a gente tem que saber lidar com essas coisas. Cada caso é um caso, tá certo? Não é que ele não esteja funcionando. Agora, se eu tô com uma proposta de falar para vocês que o body é bom, tô prendendo vocês aqui sábado à tarde para dizer à noite que é bom, e a pessoa me senta, como uma lata de leite condensado, um pacote de cookie, de chocolate, aí realmente a gente não faz milagre. Então isso tem que explicar, a pessoa tem que abolir é, doce, ou pelo menos deixar só pro final de semana, e a comida tem que ser menos salgada, e atividade física, que foi comprovado que é bom para tudo. Atividade física, ela até alonga os nossos telômeros, nos mantendo jovem. E foi um artigo novo que eu peguei. Tá certo? Vamos para frente. É... Vou falar um pouco para vocês do lifting. Da Mask lift, eu tenho, está aqui na minha frente também, que eu amo de paixão. já deu para vocês perceberem que eu uso tudo. Eu tenho tudo aqui na minha casa. Essa máscara, gente, é sensacional para o acneico. É hiper interessante para a flacidez de pele, pela chicória e pela tara. Elas têm um efeito lifting. Então, ela tem ácido retinóico, que também vai trabalhar a elasticidade, o rejuvenescimento e o clareamento. Gosto de colocar no pescoço, gosto de colocar ao longo da mandíbula e trazendo ela para cima. 30, 40 minutos. E use. Como você quiser, uma vez, duas, três, tem uma festa amanhã, eu vou colocar uma hora antes. Gosto de ensinar para as pessoas que não assistiram o meu curso ainda, para você pegar uma gase seca e esfregar no rosto, para até ficar vermelhinho para você promover uma vasodilatação, ali você aplica a máscara, a penetrabilidade é muito maior. Pela presença dela dos antioxidantes, que é a vitamina C, ela tem esse poder de clareamento também. Eu acho essencial para quem tem acne. E se tem alguma menina aí, algumas meninas que estejam fazendo é, estética, né? Por favor, tenham na cabine de vocês. Qualquer procedimento que vocês façam, seja uma luz intensa, seja uma limpeza de pele, é, seja um microagulhamento... Finalize com lifting. E quando a, a, a cliente chegar em casa, remova sem fazer, não tem necessidade de você fazer uma máscara tipo uma panqueca, não. Ela ganha pela qualidade. Lembra da cola polar, quando ressecava no nosso dedinho? Você remova ela em várias é, direções e sem lavar, coloque o serum. Fica com o efeito da máscara lifting, já colocando o serum de imediato. Eu gosto até para quem estiver aplicando essa máscara durante um programa de televisão, se estiver em casa, sentadinho, faça até na mão. Porque ela tem um poder muito grande de rejuvenescer a mão, principalmente se você esfregar uma gase seca antes. Tá? Essa é a minha dica do Lift Mask. Então vocês estão vendo a riqueza de produtos que nós temos na mão. Nós podemos usar tudo. Eu tenho uma, uma, uma cliente, uma paciente, né, no meu caso, em que... Ela comprou só o night ela fez o night de manhã e de noite. Veja, eu não foi nada prescrito por mim. Ela falou assim, eu vou levar só esse e vou fazer de manhã e de noite. Como era uma pele extremamente ressecada, por carência hormonal, uma pele madura, menopausada, não contava com água nenhuma, porque perde a hidratação natural, o night amou a pele dela e ela amou o night, porque ela hidratou a Perico Night, eu tenho aqui a foto, muito bom, parece que ela fez um lifting, e eu garanto a vocês que foi só o Night que ela fez. E aí, eu, quando eu vi, eu também já coloquei o Naara para ela, porque Naara, eu tenho uma paixão enorme pelo Nara. e vou dizer para vocês por quê. Vou falar um pouquinho do Nara. Ah, antes eu queria lembrar uma coisa para vocês. Eu sempre traço um protocolo para vocês. Então, o protocolo fica mais ou menos assim. Quem tem acne, cleanser, sérum, protetor solar gel e a máscara, duas, três vezes por semana. Tá certo? Quem tem ruga, linha completa. Um reserve, uma área. Eu já gosto de passar tudo. Quando a pessoa quer firmeza da pele, é mais ou menos a mesma história. Quando a pessoa tem mancha, eu faço cleanser, o sérum, tá passando aí pra vocês verem, é, o daily, de, de três em três horas, se achar que o dele foi muito cremoso, ou se você trabalha ao sol, trabalha é, exposto, ou se você está fazendo algum tratamento dentário, em que o dentista coloca o foco virado para o seu rostinho, ou você trabalha na frente do computador e não tem a rede protetora, a telinha, então se faz necessário aumentar esse protetor para 60, para 100... Eu adoro, sem conflito nenhum de interesse, do Filtron Color 50, do fotoderme 100, cor de base, ou Minesol, que algumas pacientes minhas usam, ou Episol é, é, Toque Seco 100. Esse é branquinho. E eu vou garantir a vocês, aquele protetor que ninguém gosta, que é muito branquinho, quanto mais branquinho e pegajoso, melhor é. Tá? É, é, as pessoas reclamam. Por isso que nós mandamos Sugerimos às empresas, às multinacionais, que colocassem uma base aí dentro, para cortar um pouco aquele efeito tão brancão, tá? Essas minhas sugestões são bem legais, mas se vocês tiverem a de vocês, eu amo trocar informação, que eu aprendo com vocês, vocês comigo, quem quiser mandar alguma outra sugestão, de alguma coisa que achou bárbaro, eu estou aqui para ouvir, tá? Vou falar para vocês agora um pouco do Naara. Desde que eu conheci o Naara, gente, nunca mais eu formulei, é, é, colágeno. Por quê? O Naar, ele é completo. Além dele ter o colágeno hidrolisado, que essa quebra, melhora a absorção, ele está em 12 gramas, ele melhora a pele, cabelo, unha, ossos, tendão, é, articulação. Então ele é hiper completo. Vou tentar falar um pouquinho de cada um aqui para vocês entenderem. As frutas desidratadas, tangerina, acerola, saí, amora, morango, elas são fibras se alguém falar para vocês que o intestino está funcionando hiper bem, é por conta dessas fibras das frutas. Ela tem antioxidante que trabalha o processo de rejuvenescimento e a vitamina C, é, é, a, a defesa imunológica. Se a pessoa falar para você que achou que teve um pouquinho de diarreia, pode ser pelas frutas. Essas frutas estão desidratadas, pode ser usado por diabético. O colágeno, com é toda a propriedade que eu falei para vocês e no último encontro em Belo Horizonte eu conversei com uma pediatra, um beijinho se ela estiver me vendo, amei conversar com ela, e ela me falou que ela passaria o nosso Naara na clínica dela para um adolescente, foi uma criança até 10 anos, eu achei bárbaro, né? A vitamina C, a vitamina B6, que tem a propriedade de, de, de formar hemoglobina, então, e a B12, bom para anemia, então quem está se sentindo sem energia é bárbaro tomar ele pela manhã por conta da, da, de você trabalhar é, o sangue com ele. A L-cisteína é um aminoácido, trabalha além do que a gente sabe, do cabelo, pele, unha, ele tem uma ação antioxidante e ajuda também na formação de massa muscular. Tive o prazer de mostrar esses produtos para um gastro, ele falou que é interessantíssimo que uma pessoa que acabou de passar por uma bariátrica, que eu faça, mostrei para um oncologista aqui do Rio de Janeiro, ele achou interessantíssimo fazer para uma pessoa que esteja fazendo uma quimioterapia por conta da vitamina C e das vitaminas presentes no, no, no, no colágeno, no, no, na área. Mas isso, gente, não invalida se porventura o câncer da pessoa que quer fazer for de estômago, mostrar antes para o oncologista, por conta da acidez das frutas que nós temos aqui. Nós temos muita fruta ácida. Então mostre. Por quê? Nenhum, é, é, o oncologista que eu mostrei, ele falou que a pessoa que tem um CA de mama, um CA de pele, um CA de próstata, um CA de osso, ele achou bárbaro. tá? E o polidestrose, que tem que tem aquela sensação de inchaço e com problema de digestão, é, é muito interessante. Pessoas me passaram e eu comprovei que ele auxilia no emagrecimento, sem falar que para cabelo, pele e unha, quem compra um não fica num só, tá? Passa adiante. Pessoas me perguntaram se o fato de antigamente o pote ser laranja e hoje ele está vinho, mudou alguma coisa? Não mudou nada? O medidor tá aqui dentro. E eu tenho é, é, o dom de tomar o meu na área, eu coloco um pouquinho, mexo feito uma gemadinha para que ele dissolva bem e eu o tomo em 250 ml de água ou eu faço com chá branco, com suco de uva, com suco de amora, com adês, com suco de caju. Eu faço em qualquer suco. E o que eu acho que fica bem gostoso quando você faz com qualquer suco, tá? Que suco é esse? Um suco light, um suco diet, um suco sem açúcar. Eu acho muito interessante. Se você fizer de manhã, você ganha energia. Se você fizer à noite, você dorme muito bem. O Nara tem essa propriedade. Você tem essa escolha de horário. E sempre uma vez por dia. Se a pessoa fala para mim que ela é vegetariana, ela tem uma flacidez muito importante, ou que se ela acabou de fazer uma bariátrica e perdeu 80 quilos, eu mando fazer duas vezes por dia. Tá certo? Então vocês vejam que pérola que nós temos na mão. E vocês não podem deixar de oferecer na área que a família toda pode tomar. Ofereçam na área. Na área tem que estar na cabeça da gente para qualquer eventualidade. Tá certo? Ah, eu tô nervosa, eu queria ver vocês. Ah, meu pai, vamos lá. O ácido pantotênico também, unha, cabelo. A niacina, gente, a niacina é bárbaro. Porque a, a niacina, ela, ela trabalha colesterol, ela trabalha HDL, ela trabalha os hormônios sexuais e ela trabalha o cortisol, que é o hormônio do estresse. Tá bom? Vamos passar um, um pouquinho para frente. Vamos falar um pouco do Vidacel. Acho que na área eu consegui falar tudo. Se alguém tiver alguma dúvida, depois me chama, que a gente fala mais alguma coisa que ficou no ar. Vida céu. Vida céu, gente. Não tem, não, eu, eu vejo o pessoal trabalhar muito pouco com vida céu. Vida céu é tudo. Não há ninguém falando que eu tive alergia ao vida vidacel céu. Vida céu é arroz. A não ser que você tenha alergia a arroz. O vida céu, ele vem da Tailândia e com, com seus solos férteis, né? Em minerais orgânicos. Ele é retirado na sua fase germinativa, então é na fase que o teor de, de nutrientes está bem alto. Em, na Tailândia, a, a cultura da, da, da, da, da, da, culinária deles é bárbara, porque o arroz negro, o arroz vermelho, o, os pratos de risoto, de arroz, é uma riqueza muito grande. E o vidacel, ele não tem corante, ele não tem produtos químicos ele não tem nada que vá afetar a pessoa se você tiver uma sensação de empachamento quando você come, a barriga ficar grande, talvez por lactose, talvez por glúten, ou faça 20 minutos antes das principais refeições. Se Quem não se lembra que antigamente as nossas vovozinhas, elas pegavam água de arroz para lavar o rosto e clareava muito. Então o VidaCell está rico em antioxidante. Eu faço o meu, eu tenho o dom de mostrar isso nas aulas práticas que eu dou, na tapioca, de que maneira? Você pega o pozinho dele, do Vida céu o meu está aqui, e você borrifa em cima, ou pulveriza, como queira, em cima da tapioca, em cima do omelete. Eu tenho um colega de equipe aqui, que ele coloca no feijão quentinho, que ele diz que fica um tutu, né? fazer o quê? Mas eu não gosto dele em líquido, eu acho que forma uma maçaroca, eu particularmente não gosto. Eu gosto de comer lo seco, eu gosto de colocar no, no iogurte, numa mão com granola, eu acho sensacional. Então, é, é, e uma vez ao dia é, é suficiente. E eu, sinceramente, eu, eu vejo muito pouco o pessoal falar nele. Eu tenho aqui um cliente fiel, que é um maratonista, e ele falou que o desempenho dele foi muito grande. E ele é, é, é, é o que faz muito vida a céu aqui. Ele promove desintoxicação celular, estimula o sistema imunológico, melhora a clareza mental e concentração. Vocês vejam a propriedade que os produtos da Janessa faz pela gente. Eu não conheço ninguém que faça isso. Outro, outra, Ou a pessoa se detém a cosmético, ou a pessoa se detém a batom, ou a pessoa se detém a nutracêuticos e suplementos. Então vocês vão vendo o leque que vai se abrindo para a gente. É, vai chegar para a gente... Um luminesce AIS, para a pessoa colocar ao redor dos olhos. Talvez isso seja a causa de alguém ficar um pouquinho irritado quando coloca o sérum, então já vem por aí. Já veio o luminesce ácido hialurônico, olha que delícia. O ácido hialurônico, ele traz água para a pele, promove um rejuvenescimento bárbaro. Fato que eu vou colocar o, o luminesce ácido hialurônico com o eu vou, obviamente, eu vou misturar tudo. Porque em dermatologia a gente gosta muito dessa mistura. enfim Voltando ao VidaCell, ele melhora o sistema digestivo e ajuda na, na luta contra os danos de radicais livres, promove esse bem-estar, auxilia na renovação de pele e toda a família pode estar fazendo uso dele. Então, vamos lá, gente, vamos intensificar mais o Vida -Cell, tá? Vamos falar mais das propriedades dele. E eu acho que você tem uma chance muito grande em VidaCell se você visitar... É, clínico geral, oncologista, assim como na área também, vocês comecem a abrir o foco de vocês, não ficar restrito só em pessoal. Tem gente que volta desanimado com, quando visita um dermatologista, volta desanimado. Foquem em quem fez medicina estética, que é um pessoal bárbaro, foquem, porque eles estão mudando o foco dele, então, que ele já vem de outra especialidade, eu acho que é um público maravilhoso. Foquem em esteticistas, que são bárbaras também, estão abertas para fatos novos. É, é, foquem em cirurgião plástico também. Geralmente quem vai receber vocês é um gerente que também está aberto para esse tipo de conversa e vai entender os produtos que a gente tem em mãos. Quanto ao, aos energéticos, gente, foquem em academia de ginástica. Eu, eu tenho saídas de vender a caixa fechada para academia de ginástica. Foquem no pessoal da academia de ginástica. Nossos energéticos são bárbaros. Com, com muito pouca cafeína ou zero cafeína. Isso é muito legal. Você não vai ter um aceleramento do coração, dos batimentos cardíacos. Então, vamos intensificar, vamos mudar o público, porque nós temos coisa boa nas mãos. E vou falar um pouco para vocês do Reserve. É, o Reserve, eu achei 1.680 trabalhos publicados na sociedade, na, na, na biblioteca de de, de, de medicina é, nos estados unidos gente pensa no resveratrol que é um antioxidante rico em polifenóis e nós temos o privilégio de trabalhar com mix de resveratrol nós temos a uva de mirtilo a cereja o açaí nós temos, cadê o meu? que também eu tenho que pegar o meu. Quando acaba, eu fico louca. É romã, estilo, uva, cereja e açaí. Preste atenção. Ah, mas é caro. Eu acho mais interessante você cuidar da sua saúde do que comprar uma calça de 400 reais. Então, invista no Reserve. Porque você está prolongando a sua qualidade de vida. Bom, para... Concentração, Alzheimer, placa de ateroma, placa de gordura. Ele trabalha emagrecimento. A romã foi comprovada em benefícios para câncer de mama e próstata. O açaí rico em vitaminas. Além do resveratrol. Está aí o estudo que eu fiz, mostrando para vocês. Então, não tem nem o que pensar em relação ao risor. Eu o faço de manhã em jejum. Vou falar para vocês aonde que eu comprovei em mim que ele resolve. É, quando eu era mais jovem, a minha mãe tinha o hábito de me dar um cacho de uva para chupar, porque ela falava, chupa essa uva que faz bem para a saúde, chupa essa uva é ótimo. O que, que aconteceu? Eu me dava coceira. Quando eu chupava a uva, eu ficava, logo um tempo depois eu me coçava. Eu faço o reserve de manhã e vou fazer um treino. Meia hora depois que tomou, eu estou me coçando. Então, o negócio tá certo mesmo. Então, se alguém falar assim, ah, eu me coço um pouquinho. É pela uva, é pela casca da uva. tá? É, a ação dele é antioxidante. E Com isso, a gente remove esses radicais livres presentes nas nossas artérias e melhora a nossa concentração. Eu mostrei o meu reserve para um colega do, do procardíaco, e ele me falou que fez um trabalho com resveratrol com ratinhos, em que três ratinhos tomavam e um ratinho não. Quando abri uma porta de, de gradinha, os três ratinhos que já estavam tomando seguiam na mesma direção, porque a massa cinzenta tinha dado um start na concentração. Enquanto que não tomava, corria para o lado oposto. Tão logo ele passou a fazer uso do reserve, ele ficou com a concentração mais aguçada. Então, eu acho isso muito interessante. É, a gente falar dessas propriedades do reserve. Mostre para os cardiologistas. Não tenha medo, mostre, porque se ele é uma pessoa é, de conhecimento do que faz o, o resveratrol, fato que ele vai recomendar para os pacientes dele. Tá certo? Aí depois. Eu vou falar um pouco do AM-PM. Olha, o AM-PM, ele não, não está entre nós, mas eu vou só dar uma pincelada, porque eu juro para vocês que quando ele for lançado no Brasil, eu vou falar muito dele, porque eu já dei uma estudada. AM, para você ter energia pela manhã. PM, você toma à noite, para você ter um sono saudável. E ele trabalha o hormônio da melatonina, então, quem já fez uso da melatonina para dormir sabe do que eu estou falando. E, obviamente, protege as células dos radicais livres e ele trabalha muito o distúrbio do sono. Então, não vamos esquecer isso, mas a gente vai falar dele mais lá na frente, tá? Se Deus permitir. Falei já para você dos nossos energéticos, o AMV. Bárbaro, você pode tomar qualquer hora do dia. Se você tomar antes do treino... Sensacional. Se você tomar durante o dia, maravilhoso. tá Esse é o nosso é, energético, que você encontra com açaí, citro zero. E, por favor, ofereçam o nosso energético em academia de ginástica. Ofereçam em academia de pilates. Principalmente, que tem mais senhoras. Você pode oferecer o, o, o, o seu energético lá. Não tem problema as senhorinhas que, ah, eu sou cardíaca, eu sou hipertensa. Não tem esse problema. Ofereçam lá. Aí, indo um pouco para frente, nós vamos falar do, do Zen, tá? O, o Zen também tá vindo por aí. O Zen tem uma proposta de 5 quilos a 6 meses. Ele é composto da manga africana, que é um potente emagrecedor. Então, vamos ficar aí na expectativa do Zen, tá? Me parece que o próximo a ser lançado é o Finite, que venha também. Mas o Zen, ele queima essa gordura corporal, ajuda a construir músculo, obviamente vai ajudar a construir músculo, porque você vai perder aquela capa de gordura. Preste atenção, a gente não vai agora depositar toda a nossa expectativa em cima do Zen e continuar sem fazer atividade física, se alimentando mal. Porque a gente não faz milagre. O ZEN vai entrar nesse combo de tudo isso que eu estou pedindo a vocês. Mas com uma proposta muito boa. Vocês podem reparar que nossos, todos os nossos produtos, eles trabalham muito com antioxidação. Então, é, é, são radicais livres. Vamos aguardar a, com, com muita atenção aí, ansiosos pela chegada do ZEN. Tá bom? E eu vou falar para vocês aqui do Finit. O Finite. explicar um pouco para vocês o que é telômero. O telômero, eles são fileteszinhos constituídos de proteína e DNA. Tá certo? Que eles vão ajudar lá a extremidade do cromossomo. Se porventura você tem diminuição, encurtamento por várias divisões celular que você sofre ao longo da sua vida, o envelhecimento é fato. É, tenha, é, é, haja vista a pele do idoso. Já está já sem telômero. Se você não faz atividade física, diminui seu telômero. Se você está fora do peso, você está com diminuição do, teu, do seu telômero. Se você fuma, se você... É, é, bebe muito, não socialmente, mas você bebe muito, se você pega muito sol, se você faz uso de muito remédio, assim, discriminadamente, é, se você dorme mal, se você é uma pessoa extremamente estressada, a probabilidade de você estar com seus telômeros encurtados é grande. Então eu peço a vocês, primeiro, que seja o próximo finite que venha, porque ele vai somar com todo esse arsenal de espetáculo, de beleza que nós temos aí, tá? E qualidade de vida... Ninguém quer ficar aqui com um rostinho de 10 anos. Mas eu acho que você poder envelhecer com qualidade é bárbaro. Então a gente vai fazer de tudo para que nós mesmos tomemos isso, para que as pessoas percebam em nós a diferença. Nossa, você está bem? Eu já ouço todo mundo falar quantas pessoas já foram elogiadas pelo Serum, pela linha Luminense. Imagina você fazendo o seu Luminense, fazendo seu Reserve. Se você perceber que a pessoa está muito envelhecida, vai logo com o Finish para ela. Faz um Reserve e o um Finish. Tá? Isso aí é fato. A gente tem que partir para isso. É, o, o Nevo, né? Que também é outro energético. Eu não sei como que vocês veem isso, se vocês estão tendo é, é, muita facilidade de tá estar oferecendo esses energéticos, mas volta a falar. Foque em academia de ginástica, foque em academia de pilates. Tá? Foque em reunião, que você sabe que vai ter um chá para idosos no Clube tal apareça por lá, como não quer, quer nada, mas querendo tudo, porque esse público vai amar o que vocês vão falar para ele em relação aos nossos produtos. É, eu não sei se eu consigo, Fábio, eu consigo passar as fotos para as meninas e os meninos verem aí? As Oi. minhas fotos do, do Ageless? Oi, eu, desculpa, eu acho que consegue sim, está nos slides aqui, correto? Sim. Sim que eu queria mostrar um pouco para eles, da minha experiência. Ah, gente, bárbaro isso. É a comparação do... do, do, do nosso energético com o, o que já existe no mercado. Passou aí essa anterior. Mas vamos lá. Aquela foto anterior, depois você... Esse, esse são... São duas paciente fazendo tratamento oncológico e o oncologista falou o seguinte para mim: faça tudo que você puder nela para levantar a autoestima. E aí eu comecei a trabalhar primeiro com Adlase e depois elas passaram para linha Lumines. Tá bom? Outra coisa. Ah, mas ela vai fazer linha Lumines, tem fator de crescimento. Fator de crescimento para células sadias. O que cresce células cancerosas é anabolizante, dura teston. Deca, anabolizante de cavalo. Fiquem ligados nisso. Tá? Os nossos produtos não. Podendo passar a próxima, que eu já mostro para eles. O que que eu tenho aí? A mão, antes e depois, eu não consigo mostrar a minha para vocês. Mas a minha mão, eu comecei a dar uma escarificada com a gase seca e comecei a tratar uma só. Então eu mostro para todo mundo. Eu estou igual aquela japonesinha. Doutora, põe as mão... mãos para a câmera. De repente o pessoal consegue ver. Será? É. Será que eu consigo? Ah, não sei. Deixa eu ver. Não sei se eu consigo, cara. Tá vendo não. Não ela. Olha só. Essa minha mão... Vocês não vão conseguir, não? Essa minha mão é a mão que eu faço é, é, é, só nela. Mais esticada, mais hidratada, mais volumosa. Aí eu tenho a outra mão que ela está mais envelhecida, mais enrugada, mais com veias aparentes. Não sei se vocês conseguiram ver isso. Então, essa é a minha mão que não leva a essa é a minha mão que leva a Quando eu mostro a minha mão no consultório, as minhas pacientes falam assim eu quero isso, porque ao vivo vocês vendo, é gritante mesmo. E eu tenho o dom também de pedir para as pacientes passar no joelho e o joelho também dá uma boa melhorada. Meus pacientes fazem também no cabelo, eu mando uma gaze seca, você friccionar bastante e botar o sérum ali. E sempre associo a um antioxidante. que se você tá perdendo cabelo, seja por um fator androgênico, é, é, vamos dar uma antioxidada aí, né? Pra coisa melhorar, para ela ativar. Minhas pessoas estão gostando muito. Quando é uma queda mais complicada, eu sempre associo também com minoxidil, ou com microagulhamento, Mas, para vocês que não são da área de saúde, gase seca resolve tudo. Essa é minha mãe, mami, em que eu usei a linha toda nela. Eu achei que aquele aspecto que ela tinha no mento, aqui próximo à boca, estava é, bem judiada. Ela tem 86 anos. É, é, parece que a região malada dela estava descendo. Eu senti que ela ficou mais rosada. Ficou com o rosto é, mais bonito. Ela faz a linha toda. Ela faz reserve de manhã, na área à noite, vida a céu com uma mão lá para as 11 horas e faz toda a linha. E eu achei que ela ficou mais bonita aí do que na outra, que ela estava maquiada com o cabelo pintado. Eu deixei ela é, livre de tudo para que eu mostrasse só o que melhorou a nível de rosto. E eu gostei muito. Uma senhora de 86 anos, a pele dela parece que subiu, né? Vocês podem ir passando, que eu vou comentando por aqui. Tá, Fabinho? Essa já é conhecida de vocês. Isso é um melasma franco, é um melasma da testa, na região malar. Preste atenção: uma pessoa que toma pílula anticoncepcional, você não vai conseguir 100% de clareamento. Você vai conseguir uns um 50%, porque o hormônio não deixa clarear totalmente. É, quando a pessoa fala, ah, eu mancho muito, eu associo com ácido e protetor 60, de 3 em 3 horas. Esse é outro caso de cicatriz de acne. Esse rapaz pediu que colocasse uma tarja nos olhos, que ele não me deu direito à imagem. E eu percebi que melhorou muito. Elas eram mais profundas. Se eu quiser ir agora, eu posso botar um microagulhamento para melhorar mais. Essa senhora é um weightless. A pele dela era muito seca, foi feito uma aguinha para umedecer. E a gente teve esse resultado aí. Olha a manchinha dela lá. No alto da, da testinha. E ela... Quem não vai gostar? Quem não vai gostar? Esse rapaz é meu paciente, eu liguei para ele, ele com cicatriz de acne, com, com, com vermelhidão no rosto, acne ativa, ele falou, assim, eu não estou gostando do tratamento, eu não tô vendo resultado nenhum. Aí eu achei a foto dele no Facebook. Eu falei, você tá mais claro, você não tem a vermelhidão da tua acne, o teu rosto está mais volumoso, e sumiu tudo, sim. Ah, eu me olho todo dia e não percebo. Eu falei, mas... Por Deus, né? Você teve uma melhora significativa com cleanser, sérum e máscara. Essa é, é, é a caberrita do nosso é, Fabiano, que nos cedeu, botou, botou até o telefone dele, caso alguém tenha alguma dúvida, pode ligar para ele. Eu não sei se ele usou uma escova de dente velhinha para ativar, ou se ele fez a gase seca. O fato é que a gente está fechando a coroinha dele. Olha aí que barra. Tá fechando a coroinha. Bem legal, né? Sérum. Sem mais nada. Só o seno, Tá? O é, que temos mais? Essa é de uma colega endócrino da Barra da Tijuca. Ela pegou uma, não é caso meu, ela pegou uma moça que tinha sofrido uma, uma cicatriz na rua por briguinha de é, população de rua. E ela me falou que ela ficou usando, isso aí foi 30 dias, que ela fez o sérum, e ela ocluía depois em cima da lesão com um pedacinho de plástico de vedar alimento. E a menina ficou sem a cicatriz. Cicatriz pequena, gente, queimadura, é ideal. Cicatriz grande, tipo queloide, queloidão, de repente, se a gente associar a outros procedimentos dermatológicos, a gente vai amenizar. Tá? Mas eu não, não acredito que uma cicatriz gigante possa tem uma melhora. Se alguém tem, divida comigo, tá bom? Vamos mais. Há uma mão também, não é minha, mas é alguém também mostrando a sua experiência que é muito legal. Dermatologicamente, antigamente, gente, eu preenchia, tá? Preenchia com ácido hialurônico, com hidroxapatita, e hoje em dia eu não faço mais, não, eu faço só o sérum. É gasezinha e o sérum e máscara duas, três vezes por semana em casa. E muito protetor solar, tá? Eu não faço mais preenchimento, não. Tá bom? Aí o que temos, mas Olha, não, vocês não vão conseguir ver, realmente, essa foto ficou ruim por causa da claridade. É uma menina de 18 anos, é lá do consultório, uma flacidez muito importante, eu fiz para ela na área duas vezes por semana, e fiz... É, o body antes, fazendo uma ficção com no chuveiro com bucha vegetal. É uma menina que estava fazendo regime por conta própria aí ela cortou tudo que uma pele necessita para ficar rígida, dura e sem flacidez Ela cortou ovo cortou carne, cortou frango, cortou peixe, cortou truta, cortou salmão cortou sardinha, que são essenciais para que você possa ter uma pele com mais firmeza. E a pele dela novinha e caiu bastante. E posso até mostrar uma coisa para vocês. Na perna da direita está mais uniforme. A da esquerda tem uma ondulação. aonde ela está com a mãozinha na cadeira, é, tem uma ondulação. Ao longo, ao longo da metade da coxa, por dentro. E a outra já fica mais reto Isso foi o body. Tá? Ela ficou encantada. Aí mandei ela fazer também no abdômen e botar a cinta. Friccione com bastante força e põe a cinta. Essa é a pacientinha que eu falei para vocês que por auto-recreação usou night de manhã e de noite. Aí depois eu associei o reserve eu na área. Gente, esse pescoço, eu vou, vou falar para vocês que a gente não tá nem com tempo, nem com idade pra isso. Isso foi night no pescoço. Ela melhorou até o contorno dela de mandíbula. Foi bárbaro. E eu estou indo para um congresso em Porto Alegre de dermatologia, sinto não ter conseguido a tempo, que são muitos trabalhos, colocar esse pôster do lado de fora para que as pessoas pudessem ver, porque para dentro de plenário para apresentação não tinha mais tempo. Ela não tem botox, ela não tem preenchimento, ela só tem night. Aí me disse ela que não usou night três vezes por dia, né? Que eu tenho algumas pacientes assim que elas gostam de criar os próprios protocolos. Quando dá tudo errado, a gente conserta. Mas é tudo por conta delas. E eu achei isso daí bárbaro. Tanto que ela comprou outra, ela só usa night. Fica uma dica, né? uma pele madura de uma senhora de 70 e poucos anos e que ela só, podia, só tinha para o night. Depois ela teve para o Nara. Né? Mais mão, mais coxa. Acho o body sensacional para glúteo. Para posterior de coxa. Esse é meu caso de psoríase, em que não tem cura, tem acalmia, melhora em mudanças de clima, é, aliás, piora em mudança de clima, piora com estresse. Quanto mais a pessoa esconde, piora fica o aspecto antes, lá depois feito chaminha, feito aquela casquinha de vela, e a pessoa fica com um complexo muito grande, isso dá na unha, isso dá no cabelo. E o que, que eu faço? Eu mando a paciente tomar Nara, mando usar o sérum e pegar 10 minutos de sol. Não se esconda. Quanto mais esconde, pior fica. E eu consegui em dois meses aquele resultado ali. Preste atenção, gente. É muito, é muito prudente nós falarmos aqui que sérum não é medicamento, é cosmética. Mas a partir do momento que ele tem essa capacidade de multiplicar células saudáveis e varrer as células inativas, que eu já comprovei isso em biópsia, muito legal, que ele tirou as células inflamadas, doentinhas da psoríase, botou uma célula... Ela tá curada? Não. Não tem cura. Tá certo? Mas ela vai ficar um bom tempo com aquele aspecto saudável de pele. Tá? E... Porque vai depender da cabeça dela. Se porventura ela se mantém estável, ela pode ficar dois, três anos sem ter se ela passar por algum problema na família, perda de algum parente, principalmente criança, a, a tia do colégio mudou, os pais se separaram, é muito comum a gente ver psoríase e, e vitiligo e queda de cabelo nessas fases, faz zero. tá? Faz sério, faz o área faz o sério. Tá bom? E você passou um cabelinho também, eu vi. Uma queda de cabelo, sim. Tá, e também foi friccionar com uma gazinha seca, sem medo, até ficar vermelho. Sem medo, não é para arrancar o couro não, mas ficou vermelhinho para, tá certo? Movimento de vai e vem, gase seca e fazendo o cérebro. Mais nada, quando eu falo mais nada, gente, é mais nada mesmo, porque a pessoa não tem jeito para comprar outra coisa porque o cérebro é caro. Eu tenho um depoimento aí do Nara, de uma paciente, em que o médico falou o que, que é isso, abriu a carteira e falou que queria um. Ela com problema de tireoide, isso mais uma coisa para enriquecer a gente, melhorou a tireoide dela e é, o colesterol dela também baixou. Por quê? Pelas fibras que tem no NARA, tá? É, a gente tem que saudar a equipe científica aí, o doutor Nathan Ilman. e que é uma pessoa fabulosa, a gente só tem que agradecer todos esses ensinamentos que ele passa. Eu tenho que enfermar aqui as pessoas, quando me falam assim, ah, eu visitei uma médica, ela quer trabalho científico, nós estamos diante de cosméticos, eu sou muito ética, quando eu sei que um ácido glicólico do cleanser tem 5% e 2,5%, 3% e que um less tem 12%, isso me foi dado pela farmacêutica da Dermatos, que tem 28 anos de, de, de Dermatos, em que eu levo os produtos, ligo para ela e ela me fala o quanto tem. Eu Jamais eu pergunto se a pessoa não me fala, no caso da equipe científica. A gente tem que respeitar o avanço que eles estão tendo e nós temos que tirar nossas conclusões, que é boa. Ponto. Quando alguém fala, a médica quer saber cadê o trabalho científico. Isso aqui não é remédio. Isso é cosmético. Caso ela tenha interesse, ela pode entrar em contato com o doutor Nathan Ilma e tentar tirar alguma coisa deles. Eu, eu fui até onde eu pude, eu acho que eu já ajudo muito vocês. Tudo que eu tenho de novidade, eu divido com vocês. Tá certo? Não se lamente por envelhecer, é um privilégio negado a muitos, mas vamos envelhecer com qualidade, alongando nossos, nossos telômeros e antioxidando as nossas articulações, o nosso cérebro, a nossa mente com a riqueza que nós temos de vida céu, com o nosso na área e o nosso Reserve, tendo uma pele mais saudável e bonita com a nossa linha Luminense, tinha e ficar bela com o nosso Ageless, e nós somos Brasil, nós somos Junesse, e estamos sendo super elogiados pelo nosso crescimento lá fora. Muito obrigado pela participação de todos, Ricardo, Fábio, um beijo no coração de vocês. Nada disso aconteceria se vocês não estivessem me ajudando sim. nesse sentido. Meu marido também, que ficou aqui antenado ajudando tudo. Eu agradeço muito a vocês. Tá Doutora bom? Márcia, muito me obrigado convide. a senhora. É, o, o, a gente, nós selecionamos aqui algumas perguntas aqui que, que o pessoal questionou aqui durante o webinar aqui. Eu vou passar alguma, algumas para a senhora, para a senhora poder responder para a gente. Aí, ok? Faça sim. É, bom, é, uma das perguntas aqui é a seguinte, pessoas com lúpus, o que usar? Pessoas com lúpus? Olha, o lúpus é uma, é uma colagenose, é uma doença autoimune. Quando você está falando em lúpus em lesão de borboleta, que fica um lúpus cutâneo, eu já recebi vários telefonemas, vários WhatsApp de pacientes que fizerem algum parente achou bárbaro. Assim como eu recebi pessoas que fizerem vitiligo. E dando testemunho para mim que ficaram, que tiveram um resultado muito bom. O, o sérum, ele vai fazer uma troca de células inativas por células ativas. Se porventura tiver algum dermatologista que você já esteja se tratando e tiver passando algum corticoide, passando algum medicamento, quando você chegar em casa, não perca esse link lá com o seu médico, mas faça primeiro um sérum entendeu? Independente do que ele prescrever, Entendi. vamos mudar nossas células inflamadas, e inativas, por células ativas. Às vezes, você vai ter dificuldade de explicar isso para o dermatologista, ele vai dizer assim, não acredito, só acredito, que é um pessoal complicado. Eu faço dermatologia há 30 anos, eu sei que é um pessoal extremamente complicado, mas eu sou mente aberta e jamais estaria aqui com vocês se eu não acreditasse nesses produtos, tá bom? Ok. Doutora, outra pergunta aqui, doutora Márcia, é o seguinte, o que usar em vitiligo, Pois é, o que eu falava agora. Geralmente o Vitiligo, essa, essa pessoa perdeu o de melanossa ali, a melanina, a é, gente faz é, pulva, que é uma câmera, que a pessoa fica dentro dela, o sol tem que se fazer presente, mas 10 um, minutinhos de sol, um ácido fólico, que no caso eu faço na área, e vi vários trabalhos que me mandaram de pessoas que colocaram o serum, aí eu falei assim, calma. Faça o NARA ou o reserve pela cadeia antioxidante, faça é, um solzinho de 10 minutos, aquele sozinho matinal, e fé em Deus. Porque eu acho que a nossa fé é, mexe com tudo e muda tudo. E as pessoas me mandaram que amaram fazer isso com o Mães, Mas, preste atenção, gente. Se porventura a gente for ver isso com medicamento, nós vamos ter que responder isso perante a CRM. Vocês não vão poder mais vender isso. Só quem vai vender é médico com prescrição. Então, ficamos claros. É um cosmético. O que aparecer de bom, a gente comemora. Tá certo? Okay. Mas não é medicamento. Okay. O sérum poderia ser usado em dermatite espongiótica? Eu, acho, eu não, não tenho nada contra. Você usar em, em, em dermatite da RIE, que é uma ceratose folicular... É, eu não vejo nada contra, não. Quem estiver usando, é, ou faça, e acho que já, essa pessoa já me perguntou no passado isso, não sei se é a mesma pessoa ou é um segundo caso. E me mostre foto no WhatsApp, que de repente eu posso estar tá complementando com outra coisa, posso estar tá sugerindo ideias, tá? Porque okay. a gente está vendo uma gama de coisa que está se transformando com a linha. Doutora Massa, qual é o melhor procedimento para o caso da queda de cabelo? Olha, você tem queda de cabelo androgenética, é, que, é, que é a entrada no homem, ou então a coroinha. E vejo mulheres também que fazem essa queda porque o pai é calvo, o tio é calvo, tem esse caso na família. Você tem queda por excesso de, de produtos que você usa no cabelo, como as escovas progressivas e alisamentos. Você tem queda por anemia. Você tem queda por um problema de tireoide. Todas as causas, é um leque para queda. Eu, eu, particularmente, tenho feito atualmente no consultório na ARA e tenho feito o sérum para queda de cabelo. Ah. E eu acho que funciona muito bem. Agora, se a pessoa fala, não, mas a minha queda está muito, muito forte, procure uma dermatologista ou uma esteticista que faça microagulhamento. Geralmente o microagulhamento tem 2,5 milímetros, ele já chega na derme e lá já tem uma conexão que vai chegar onde eu quero para cuidar da queda de cabelo. Tá certo? Não abafe com boné, porque acelera a queda. Remova sua dermatite seborreica, porque o sebo acelera a queda. Use um shampoo sem conflito nenhum de interesse, um cetoconazol, um, um, um Pielus shampoo, um Doctar, que são shampoos que vai remover essa oleosidade. É, crianças podem usar produtos da Ginés? É, eu falo o seguinte pro pessoal: criança tem uma riqueza de hormônio, criança tem uma riqueza de fatores de crescimento. Crianças têm uma riqueza de, de ácido hialurônico, ela não precisa usar. Criança tem que se alimentar bem, tá? Se você está falando de criança ou adolescente, se for criança, ela, se porventura ela não estiver se alimentando bem, ou for criança de difícil, que é, é, é, não gosta de, de, de, de se alimentar legal, pode estar fazendo na área, né? Mas foge de luminesce. Para que, que ela quer fator de crescimento se ela tem uma pista de fator de crescimento que vai daqui até o Guarujá? Ela não precisa. Nada disso. Criança não usa ADLES, não usa é, fator de crescimento, sem necessidade. Criança pode fazer um Resort, pode fazer um vida e pode fazer um, um na área, sem problema. Tem outra pergunta aqui. A pessoa que toma a vida a céu, reserve na área, pode tomar todos juntos ou cada um em um horário? Pois é, o que, que acontece? Nós temos uma riqueza, uma gama de antioxidantes e antiradicais livres. O que, que são os radicais livres? Sol. É, é, acúmulo de, de, de, de, de estresse. Uma alimentação inadequada. Tudo isso vai gerar um, um, um radicais livres, né? É. Eu hoje, eu, Márcia, eu faço reserva pela manhã. Lá para as 10 da manhã eu faço o vidacel com uma mão. E à noite eu tomo o Nara. Eu tomo o Nara. Porque eu tive um problema gástrico importante, eu abandonei todos os meus remédios. E hoje eu consigo que o meu abdômen não fique estufado, eu não tenha é, é, um empachamento como eu tinha, uma sensação muito ruim. Eu tive síndrome do colo irritável. E eu mostrei meu médico que depois do Nara... Meu intestino voltou a funcionar normalmente eu aboli todos os medicamentos. Mas vai entrar aí tanta coisa que você vai ter que realmente é, é fazer uma escolha. O Reserve pode permanecer, o Naara pode permanecer, Vida a céu, mal nenhum e você pode estar entrando com o Finit. Por que não? Ou então você pode falar, Márcia, porque veja bem, o finite vai alongar os telômeros, O Reserve vai trabalhar a sua concentração? Vai livrar você de cânceres, comprovadamente? O Naara são, são suplementos vitamínicos que vai melhorar a sua energia. Então, eles se completam, entendeu? Eles se completam. Se a pessoa puder usar tudo, legal. Mas se ela não puder, ela pode optar. E, no, no, na época eu vou explicando. Não tem problema, não. Ok, doutora. Tem mais uma outra pergunta aqui, da Lorena. Minha filha, tem, minha filha de 11 anos tem dermatite atópica nos braços que não consigo tratar. O Cero serveria? Olha só, é, a dermatite atópica é uma dermatite que nasceu com ela, fruto de pai, é, mãe, alguém na família que tenha tido bronquite, asma, não sei bem quem. E ela tem uma pele muito ressecada, os banhos não podem ser demorados, aí entrou, saiu, não pode ficar se lavando horas com sabonete existe também hoje no mercado, já vou dando uma, uma dica para ela, é o Nutratopic. É o único creme feito para dermatite atópica, então tem que usar o Nutratopic. Tem também o sabonete Nutratopic. O, o que que eu faria para essa criança? É, nas lesões mais fortes que se dão atrás do joelho e que se dão na flexura do cotovelo, aí ela usa o serum, quando tiver mais fortinho, inclusive no rosto. Mães, o sabonete é fato e o, o corpo todo com Nutratopic também é fato. Fique com o Cero só nas áreas mais é, é, fortes, mais alérgicas. Corte o banho quente, que piora consideravelmente. E corte os banhos demorados. E evite roupa preta, que o calor da roupa preta piora muito a dermatite atópica. Maravilha. Tem uma pergunta aqui da, da Glaucia. Ela pergunta o seguinte, a mulher que está amamentando, pode usar o, o, o que para flacidez? Veja, é, eu prefiro que ela faça o Naara. Você sabe por quê? Porque é, o nosso body é, é complicado, porque ela está amamentando já no finalzinho, no início, como que é isso? Porque o body tem fatores de crescimento, entendeu? Ela não explica aqui, então, ela... Seria... ela, ela... pois é, então é, dando prosseguimento é, eu, eu não gosto eu não gosto de, de fazer nada em amamentação e gestante eu vou te falar por quê. se der algum problema, o obstetra vai colocar na nossa conta então a gente tem que ter muito cuidado geralmente eu falo, gestante tem que tomar ácido fólico, usar protetor solar e rezar para o neném vir com saúde ponto depois a gente faz as coisas, ah mas é amamentando tudo que a gente usa vai para o leite Pode prejudicar é, a dentição, pode prejudicar o desenvolvimento da criança. Tá? Ela pode ela está com quatro meses de amamentação. Então ela pode fazer à vontade, se ela quiser usar o daily, ela pode usar o reserve, ela pode usar o nara ela pode até usar o ageless, que o ageless ele não tem fator de crescimento, ele, ele ainda vai dar um ápice se ela quiser sair, ela usa o ageless e põe uma, alguma maquiagem seca, e vamos segurando isso aí até o final da amamentação. Mas o cleanser não pelos ácidos, o serum não pelo fator de crescimento, o night não pelo fator de crescimento, o body não pelo fator de crescimento.